Fala galera, é o seguinte, se você quer ganhar gift card, quer ganhar gemas, quer ganhar o seu lendário favorito ou skins Essa é a dica rapaziada, eu tô aqui dentro do meu Brawl Stars e a dica é o seguinte Eu tô dando gift card lá no meu Instagram pra quem me segue aí, me ajuda, me apoia na loja do Brawl Stars E pra fazer isso, pra concorrer é muito simples galera, beleza Bom Três coisas que você precisa fazer, três, três coisas que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui e colocar o seu código de apoiador que eu vou falar agora. Isso mesmo, é Bruno Clash. Coloca Bruno Clash aí no código de apoiador, dá o inserir ali e você vai estar tá apoiando o canal Bruno Clash no seu Brawl Stars sempre que você comprar gemas. Agora é a segunda dica, a segunda dica para é pra você poder conseguir ganhar... Esses gift cards e skins lendários é se inscrever aqui no canal Bruno Clash. Então, coloca o código, se inscreve aqui no canal do Bruno Clash e a última, e é aí que você ganha, você vai lá no meu Instagram, tira um print, você seguindo a loja aí no Bruno Clash, tira um print dessa imagem aqui. Manda lá no seu stories e me marca Porque eu vou escolher alguém pra ganhar gift card Lendários, skins Então faça isso agora, correndo Já coloca lá Bruno Clash E se inscreve aqui no canal E depois vai lá no Instagram e me marca No stories, postando essa foto aqui Que você tá concorrendo a gift card lendário, skins, tudo Agora no Brawl Stars, mano, então Se liga com o vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, e galera já estou aqui Dentro do Brawl Stars, mano E olha, vou mostrar pra vocês hoje o Send, mano meu Send tá no nível 9 E eu já posso ter aí os poderes estrelas Tanto o Areia Grossa, que é o primeiro poder estrela E também o novo poder estrela também, que é o Ventos Curativos O primeiro, ele dá dano no adversário O segundo, ele restaura a vida Restaura 300 ou dá 200 de dano Bom, hoje eu vou tentar conseguir aí os dois, na verdade eu vou pegar os dois, os dois pontos estelares Mas é o seguinte galera, antes de tudo eu vou comprar aqui essa skin muito legal do Sandman, a skin Soneca E depois a gente vai testar também aí os poderes estelares. Bom, vamos primeiro pegar aqui essa skin, tá 30 geminha, de leve, tranquilão, já estamos... Com o Sandy, mano, Sandy Soneca, top demais Vamos botar ele aqui no jogo pra gente ver como ficou Vamos lá selecionar aqui, olha que bonito, mano O pezinho dele, ele tá com uma pantufa do Spike, mano, mentira Bom, vamos comprar aqui o primeiro ponto, o meu primeiro poder estelar Os ventos curativos, ele cura ali, restaura 300 de ponto ali pra gente, ponto de vida E também o areia grossa, que dá 200 de dano é, por segundo aos inimigos Então muito forte, eu particularmente acho que eu vou usar, uhum. deixa eu por aqui eu acho que eu vou usar esse areia grossa realmente, porque acho que dá dano é mais interessante, porque ele vai ter que sair de dentro desse, desse meu pedaço ali que eu vou estar tá escondidinho né, além de ficar invisível vai dar dano também, então ajuda bastante bom, vamos jogar aqui então no modo combate e ver o que vai rolar a primeira vez que eu vou testar aqui os pontos estelares depois a gente vai também no Pique Gema Bora lá então, vamos ver se a gente acha aqui Falta dois aí, vamos, vamos, vamos vamos. Quero testar esses pontos estelares E ver se é bom mesmo, mano Bom, vamos lá, achou aqui Vamos pro jogo então, agora que agora é treta Já tem uma ali em cima, tem duas, né Vem pra cá, não, pô. vem pra cá não, pô. boa Bater ali, derrubar, tá tudo tranquilo Por enquanto, tá tudo de boa Vamos bater aqui, beleza, pegamos um Tentar pegar o segundo aqui, por enquanto eles não estão vindo Então tá tranquilo Vamos ver se vai rolar aqui um o segundo Vamos, vamos, vamos, Enche, gente ai, ai, ai, tá vindo, não, voltou, voltou Beleza, agora pegar aqui, vazare Ai, tem mais um, tem um, ai, o propô foge, foge, foge Fugi. opa, beleza Ai, ai, ai, ferrou ai, foge, nossa, escapei Meu Deus do céu Escapei, mano, escapei aqui Vamos parar aqui, dar uma segurada, calma Tô com três, tô com três, tô com três, tá bom já Dá uma boa de uma ajuda, né Bom, vamos ver aqui. Ah, ele tá vindo aqui. Lá embaixo também tá vindo. Meu Deus, ferrou. Ai, ferrou. Se ele vier, ferrou. Não veio. Beleza. Ah, agora tô cercado, tô cercado. Pelo menos é só ele, né? Vamos ver. Ai, nossa, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim demais, vai dar ruim demais. Meu Deus. Ai, bateu. Nossa, mano. Beleza, pegamos mais um. Quatro. Tamo cheinho, hein? Opa, tem alguém aqui. Ai, ai, ai. Sai daqui, ó. Você bate muito, mano. Opa, ele vai vir aqui, ai meu Deus. Pegamos, pegamos, boa, nossa. Vamos jogar ali. Agora eu posso entrar, agora. Ai meu Deus, pega, pega, pega. O pouco vai pegar, o pouco vai pegar. Ai peguei, peguei. peguei. Ai não, não, não, se dá é internet não. Se dá é internet não, não vai dar pegar. Foge, foge. Beleza. Caraca, tá treta, mano. Tem muito. Ai, mano, aqui embaixo. Tem muita gente aqui. Ai, eu não tô invisível, meu Deus do céu. Ai rodou. Tá, beleza, agora. Ai, pega, pega, nossa. Ai, ele vai vir em mim, o um bicho. Meu Deus do céu. Sai, sai, sai, sai, sai. Tô escapando que nem eu sei como Ai, nossa Meu Deus Vai dar ruim, vai dar ruim Ai, beleza, tá bom Bom, vamos deixar um pouco, dar uma calma Ai, não vem aqui não, filhão, não vem aqui não, filhão Não vem aqui Boa, escapei Ai, pouco. Tá travando, mano Meu Deus, tá travando Ai, bateu Nossa, boa Boa, conseguimos pegar mais um Jogar aqui, invisibilidade Ai, agora tá GG, agora tá GG Será que ele vem? Acho que vai dar bom, hein Vamos ver, vamos ver Vem, vem vem. Ai, caraca, pega ele, pega ele. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ai, ah, ele curou. Não, ele vai curar, ai, meu Deus. Tá difícil. Ai, vai dar ruim. Meu Deus. Ai, como é que eu pego ele? Ele tá com 9, mano. Ele tá com ferrou. Ai, nossa, fui doidão agora. Meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim. Ai, vai dar ruim agora, vai dar ruim agora. Ai, ai, ai, sai, sai, sai. Sai, sai. sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Ah, curou de novo. <risos> curou de novo, mano. Meu Deus, que raiva, mano. Um pouco é absurdo. Você, na hora que você pensa em matar ele, você toma ali, não tem... ah feia. Mas tá bom, pegamos o segundo colocado, oito troféus aí, deu bom. Vamos testar agora no modo do pique gema, mano. Ó, subimos aí mais oito, ganhamos uma, um baúzito, vamos no pique gema agora. E vamos ver o que vai dar, vamos buscar aqui. E é isso, rapaziada, vamos no pique gema, vamos ver o que vai rolar agora, porque eu quero ver se vai funcionar. No pique gema, mano. Vamos ver qual vai ser a ideia. Ó, achou aqui. Ai, achou. Demorou pra achar, por isso que demorou pra achar. O internet tá tava... ruim. Ai, ai, ai. Pega, pega, pega. Agora eu vou te pegar. Agora eu vou te pegar. pegar. Peguei. Boa, é moleque. Boa. Eu quero colocar ali, no... bem no meio. Ai. ai, tá travando. Não. Tá travando pra caramba. Meu Deus, que medo. Olha. Meu Deus, tá travando demais. Ai, vai dar ruim essa partida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus Joguei, joguei, joguei joguei! Agora é só matar eles, mano Mata, mata, mata E eles vão ficar tomando dano olha lá, olha lá, em cima tomando dano lá O Cal O Cal tomando dano Meu Deus do céu Além de ficar invisível Ainda dá dano nos adversários Que beleza Vem, pode vir, pode vir Que você toma dano pode. Ai, ai, ai Vai dar vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Nossa Nossa, aconteceu Bugou tudo Cara, deu uma travada Acho que foi boa a travada pra mim, mano Nossa, tá muito ruim agora Meu Deus Mata, mata, mata Nossa, se matar agora GG Mata Mata Matamos Nossa Mano, matamos É, pega aqui, pega aqui Boa Oito, hein Nove, beleza Vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um Beleza, tá indo bem Nossa Ai, caraca, quase Bota mais um, bota mais Boa Nossa, dez Beleza, fizemos dez Fizemos dez Vamos ficar de buenas Já tô ali invisível Ah, esse ele deu Ai, nossa, se travou agora ferrou Não travou, mano Caraca Olha, olha, o, olha o sinal do Wi-Fi, mano Tá me trolando, mano Meu Deus Ganhamos meu Deus do céu, ganhamos, mano, ganhamos mitadas, mano, mitadas, oito troféus pra conta, mano, meu Deus, oito troféus pra conta, mano, meu Deus do céu, que doideira, mano, que doideira, mano, que loucura, bom, gostei demais de jogar aí com o novo Agora eu tô viciado, porque o poder estrela dele tá bom demais Além de deixar invisível, ele também dá dano no adversário Olha que beleza O de cura pode ser bom, mas acho que o de dano vai funcionar muito mais Todo mundo que entrar lá vai ter problema Então, você jogando no meio, a galera vai evitar de entrar Se tiver com pouca vida, por exemplo Pra não morrer no meio da do tempestade de areia ali que, que, a, que o Sandy faz Então, ajuda demais Bom... Testem aí o que, que vocês acharam, comenta aqui o que vocês acharam desse novo poder estrela do Sand Eu comprei os dois, eu vou trazer outro vídeo trazendo pra vocês o poder de cura do Sand Onde vocês acha que fica melhor pra testar? No futebral, no caça-estrela, no roubo, no pique-gema também ou no combate ou no outro, no modo novo, meu Deus do céu Bom, comenta aqui embaixo, quero saber pra vocês onde vocês querem que eu teste o o novo poder, o outro poder estrela do Sandy, beleza? Então é isso, manos, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Deixa o seu like, não esquece, se você quer mais Brawl Stars, Só vem molecada Tamo junto, é nóis, um abraço, falou, foi! <risos> Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se, inscreva-se